Semanas de moda. Hoje nós vamos conversar sobre as origens dessas semanas especiais, onde tudo, tudo gira em torno de tendências, modelagens, cores. O que, que faz de cada semana de moda algo especial? Bora descomplicar? As origens das semanas de moda como tudo começou. Bom, tudo começou em 1858, acredite ou não, lógico que Paris já era referência de moda desde Luís XIV, mas foi justamente aquele inglês Charles Frederick Worth, conhecido como o criador pai da alta costura, que resolveu Tirar a roupa de manequins estáticos que ficavam nos ateliês e as pessoas escolhiam os modelos para justamente colocarem mulheres e essas mulheres desfilavam para cima e para baixo no seu salão. A primeira de todas, quem foi? Justamente a mulher do Charles Frederick Worth. E aí ele recebia as clientes em seu ateliê e lá elas escolhiam. Tudo começou com essas visitas, espaços fechados. A cliente escolhia o que ela queria, daí, às seis semanas, com umas provas no meio do caminho, ela voltava para buscar seu vestido, sua saia, sua blusa, enfim. Em 1903, foi a vez dos Estados Unidos, a notícia correu rápido. E aí, uma loja de departamento, Erich, Erich Brothers, Justamente em Nova York, foi a primeira a criar desfiles em sua loja para vender seus produtos. E aí eles deram o nome de Fashion Parade. Porque é interessante, hoje em inglês a gente tem o nome de show. Mas, tanto em francês quanto em português, a gente continua usando o nome de desfile. Oi? O que, que muda? Gente, quando você pensa em uma parade, um desfile, você tem justamente filas uma pessoa atrás da outra, exibindo alguma coisa. Daí que, hoje em inglês, eles acham muito engraçado desfile, chamar desfile em português, em italiano, em francês, porque nos Estados Unidos virou show. Na Inglaterra também. E aí a gente vai chegando, a partir desse momento que entra a... O desfile nos, nas lojas de departamento, o que, que acontece? Eles atraem os grandes designers, os grandes costureiros, que naquela época, e aí eu já tô lá nos anos 20, eram os franceses. Então, Paul Poirier, ele vai, ele desembarca, acho que em Londres, ele faz uma viagem com aquelas, todas aquelas manequins dele. Que, que desfilam as roupas dele, mas não só as roupas, como elas também têm a mala da marca, a, o casaco da marca, ou seja, já é toda essa experiência de marca que ele chega apresentando. Em seguida, a gente vai ver uh, nos anos 30, justamente em 1931, Elsa Schiaparelli desembarca na Saks da Quinta Avenida em Nova York para fazer um desfile da sua coleção. Ainda nesse momento, as coleções são fechadas, fechadas para o público. Em 45, nasce a Semana de, da Alta Costura na, em Paris, mas antes disso, em 43, a CFDA, em Nova York, já começa com essa ideia de juntar vários designers em um só momento e apresentar suas coleções. Isso antes da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, já com essa ideia de apresentar coleções, é o filho da Nina Ricci, que eles falam, Nina Ricci, uh, que faz justamente, o nome dele é Robert... Exato, em 1945, ele, des... ele resolve, não tinha tecido, né? Então, como é que vai apresentar a coleção? Ele resolve criar bonecos, mais ou menos desse tamanho, é um terço de um ser humano. Então, ele é mais ou menos o quê? São... Acho que são 45 centímetros, é uma coisa assim, eu já vi, mas eu... eu não sei o tamanho exato em centímetros, mas, gente, é desse tamanho. Ele vai fazer o quê? Ele entra em contato com as tecelagens, consegue alguns, algumas amostras de tecido, entra em contato com as marcas, fala, você topa fazer isso? Ah, topa, não sei o quê. Todas as marcas, mas tudo. Sapato, chapéu, luva, bolsa, até mesmo algumas têm meia, tipo uma meiazinha. E, e aí fazem os modelos e as pessoas expõem esses modelos no Louvre e as pessoas visitam. E elas também, lógico, podem encomendar. Ah, eu quero esse modelo, quero aquele. E aí sim, o designer vai e passa o pedido para a tecelagem. Evidentemente, vale lembrar, se você ainda não assistiu o vídeo da Dior, assista, porque eu conto em todos os detalhes como é que era feito todo esse processo de encomenda das peças. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Como eu já falei, Nova York, 1943. Durante a guerra... Nova, os americanos sentem que é uma grande oportunidade, já que tudo vinha da, da Europa, a grande oportunidade é justamente usar a guerra para desenvolver dentro de casa, nos Estados Unidos, a criatividade de designers americanos. Então, em 1943 já nasce uma semana de moda americana. Acaba a guerra em Paris, 1945 a gente tem... A semana da alta moda, da alta costura. E só vai ser em 1973 que a gente vai ter uma semana de moda do prêt à porter Que é o que a gente... Hoje, Paris é a única cidade que tem as duas coisas, tá? Que tem uma semana para alta moda e uma semana para o prêt à porter Que é o pronto para vestir. Que é o que geralmente a gente assiste. Ainda que muitas vezes as roupas não são tão assim aquilo que você vestiria para sair de casa cada vez está mais próximo se vocês observarem os últimos desfiles facilmente você sai com o que é apresentado na Itália hoje a Câmera Moda Itália ela apresenta a semana da moda em Milão isso acontece desde 1958 mas na realidade tudo começou na chamada Sala Bianca do Palazzo Sopita, em Florença, ainda nos anos 50. Só que Florença é conhecida como cidade das artes, não uma cidade de negócios. Além do que é difícil, não tem um aeroporto que tenha tantos voos internacionais assim. Tem um aeroporto pequeno. Ou seja, em 1958, tudo vai para Milão e aí então nós temos a Semana de Milão, Settimana della Moda fashion week milanesa londres em 1983 é fundado british council british fashion council ou seja o conselho de moda britânico e aí em 1984 nós temos a primeira uh, semana fashion week londrina vale lembrar que eu esqueci de contar para vocês sabe onde começou a semana da moda parisiense no castelo no palácio de versais era feita lá a semana da moda sazonal as semanas de moda são divididas em estações outono inverno e primavera verão lembrando que essas estações evidentemente se remetem ao hemisfério norte não aonde estamos nós então sempre vai estar ao contrário né gente agora cada vez mais com essa crise climática ou com as pessoas viajando muito por uma das duas razões ou pelas duas razões, os desfiles costumam apresentar as duas realidades. Roupas que servem no outono e inverno, tanto para você viajar e ir para um verão mais leve ou na primavera e verão para você pegar também um inverno mais suave. Público, convidados. Muita gente pergunta, como é que eu faço para ser convidada para uma semana de moda, para ir a um desfile? Bom, o público é formado em geral por compradores que são quem são esses compradores compradores Farfetch por exemplo compradores de grandes uh, negócios comércios online compradores de lojas de departamento uh, e também clientes compradores de lojas algumas lojas uh, no exterior que sejam dependendo da marca lojas que sejam de multimarcas isso mas que não chegam a ser uma loja de departamentos, mas que são lojas realmente que só tem, como uma NK Store em São Paulo. Ficou claro agora, né? Gostou. Então, outros são os grandes clientes, alguns amigos da marca, celebridades, testemunhas, que eles chamam também de embaixadores, pessoas que, que são celebridades do rock, ou do cinema, ou da televisão, ou local, bloggers, Influ que são influencers, também podem servir de testemunha de uma marca. Então, essas pessoas são sempre convidadas. E, lógico, alguns amigos e familiares, se eles forem importantes, melhor ainda. Gente, uma coisa que eu não comentei, mas que foi de propósito. A imprensa. No início, lá em 1947, no primeiro desfile da Dior, o Dior foi o primeiro a abrir as portas para a imprensa realmente convidar a imprensa e lógico que que ele queria atrair especialmente a imprensa americana porque é para onde ele queria vender não foi bobo esse dior mas naquela época nada de fotografia ninguém podia fotografar no máximo que que eles faziam eles desenhavam reza a lenda que ainda nos anos 60 as pessoas ainda desenhavam os modelos agora o que, que acontecia? Se você era editora de uma grande uh, publicação, como uma Harper's Bazaar, uma Vogue, você tinha o direito de escolher a manequim, a modelo, e a peça. E aí a casa, quando eu falar a casa, a Maison, você ainda não viu o vídeo da Maison? Assiste o vídeo da Maison, que é super bom. O que que é uma Maison? Mas aí, o grande designer, o Dior, o Givenchy, o Balenciaga, ele escolhia o dia que aquela revista poderia publicar. Evidentemente, como acontece até hoje, a Vogue americana tem sempre preferência. Gente, por falar em imprensa, divulgação. Inicialmente, como eu acabei de falar, a casa entrava de acor em acordo com o editor que decidiam o que, que ia ser publicado, divulgado. Hoje em dia, lógico, a gente tem uma divulgação imensa por meio do Instagram, que é... A, a rede social principal para veicular moda. Daí, então, a gente tem a editora de moda do Instagram, a Eva Chen, que sempre aparece nesses desfiles, blogueiras, influencers, a gente vê online. E, evidentemente, hoje em dia a gente tem live stream online pelo Instagram também, colocado pelas próprias marcas. Lembrando que foi nos anos 80, a primeira live stream... Nos anos 80? Ah, então, gente, o primeiro a transmitir o desfile online foi o Helmut Lang. E, em termos de Fashion Week, a primeira Fashion Week que colocou um live stream foi a London Fashion Week, em 2010, um desfile do Alexander McQueen. Quer dizer, sensacional. Hoje em dia, a gente tem as próprias Fashion Weeks colocando o, o, os links para você assistir em live stream. O que é já uma grande mudança, pensando que tudo começou, não podia nem fotografar. O poder do desfile é transportar a audiência, ou seja, o público, para outro mundo. O um mundo justamente do designer. O um mundo... No qual aquela coleção foi concebida. E para isso, as Fashion Weeks elas oscilam, porque o que, que é importante? A locação. O ambiente é importante e a locação também. Durante algum tempo, tanto a, a Londres Fashion Week, quanto a Paris Fashion Week, quanto a New York Fashion Week funcionou em um só lugar. E aí, nesse um só lugar, as pessoas iam de uma sala para outra isso aos poucos ficou entediante ficou uma coisa meio massificada e aí justamente alguns uh, designers começaram a quebrar isso e fazer shows fora uma das dos detalhes mais sensacionais que tem na milão fashion week é justamente o fato dos desfiles acontecerem ou nos hubs das marcas o que acontece na prada e na Gucci que tem e, e também no Dolce Gabbana, apesar do Dolce Gabbana não fazer parte do sistema uh, da Câmara Moda Itália. E também, ah, nem a Gucci faz parte da Câmara Moda Itália. E também o Armani, tem, acontece também dentro do QG Armani. Ou, quando não é, o que, que acontece? Eles desfilam em lugares históricos em salas que, como o Circolo Filológico, como uma sala do Palazzo Reale, então, que são salas históricas, e aí fica bem legal essa coisa da ambientação. Às vezes, às vezes o contraste é muito forte, mas em geral fica bem sensacional. Quer conhecer os lugares proibidos de Milão? Vai para Milano Fashion Week. Tema é outra coisa que costuma ser muito, muito usado em, uh, em Semanas de Moda. Durante algum tempo a São Paulo Fashion Week usou temas e a partir de uns anos para cá ela tem usado números. Então fica meio ao sabor dos diretores da Semana de Moda, que em geral, como vocês já observaram, são conselhos, uh, associações de profissionais exceto aqui no Brasil, mas, você quer que eu fale da São Paulo Fashion Week? Vocês acham que eu falo? Deixa aqui embaixo, TT me conta, hashtag TT me conta, fala só da São Paulo Fashion Week, eu posso contar a história para vocês. Onde a gente senta? Como é que eu faço para ficar na frente? Existe um mapa de assentos, quem fica na frente? As principais editoras e editores de moda, das principais publicações, as testemunhas, as embaixadoras, o proprietário da marca, uh, o marido. Se o marido é, é o David Beckham, então, nossa, que fila, hein, da frente. Evidentemente, se o desfile é de marca, boa, famosa, que dá muito, né, uh, revenue, que dá muito lucro, é claro que a Anna Winter vai estar tá lá na frente. Então, as pessoas os, uh, ficam geralmente... No, no first row, em inglês muita gente junta front row com row, fica Fro F-R-O-W, F -R -O -W. é muito usado esse jargão na moda, Fro Em seguida, então, você vai tendo todos os assessores, clientes, outras publicações, enfim, algumas marcas, em especial Armani, é, até mesmo a Dolce Gabbana, oferecem o stand. Ou seja, quando enche o lugar só com convidados, com convite, você ainda tem a standing line, que são pessoas que querem ir ao show e ficam lá na frente, tipo fazendo a pressãozinha, vão bem arrumadas e aí acabam conseguindo entrar para ver o desfile. Não são todos os desfiles, não é sempre que isso acontece. Alguns, Uh, designers também optam por abrir ao público isso acontece raramente mas já foi o caso do Marta Margiela e recentemente do Virgil Abloh para Louis Vuitton masculina um desfile da semana de moda costuma durar entre 9 a 14 minutos a milcha Prada já declarou que o tempo ideal para ela seria 9 minutos mas os desfiles da Prada duram entre 12 e 14 Bom, a gente está ali, tá gente? 12, ninguém chega a 15. E pensar que no passado, sabe o que acontecia? No passado, os grandes desfiles da Dior, feito pelo Monsieur Dior ou feito pelo Yves Saint Laurent, levavam até uma hora de desfile. Já pensou que é isso? Mas também naquela época você ficava sentado na cadeirinha confortável e se você era muito boa cliente ou muito boa jornalista, você tinha até o sofazinho. A gente já até mostrou o sofazinho da Carmel Snow. Lógico, você acha que Audrey Hepburn ia ficar sentada em banquinho naquela época? Onde tudo era muito, muito luxuoso. Até a sala de desfiles era aromatizada, tinha perfume hoje em dia é tanta gente que vai a um desfile que aí eles resolveram colocar bancos lógico um banco o espaço é único e dá para dar uma espremidinha sempre cabe mais um é ou não é eu vou ficando por aqui lembrando a vocês que a ordem das semanas de moda nas quatro principais capitais da moda aqui no nosso lado ocidental são Começa em Nova York, em seguida Londres, depois vai para Milão, terminando em Paris. Eu termino aqui por aqui, em Brasília. Um beijo para vocês, até a próxima!